O saguão do prédio das varas do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso ficou lotado. Tudo por conta da homenagem realizada pelo TRT às mamães, que comemoram uma data tão especial. Foram dois anos sem poder confraternizar por conta das medidas de biossegurança adotadas pelo órgão em função da pandemia da Covid-19. Um momento de alegria e de muita expectativa, sem dúvida, como reforçou o presidente do tribunal, o desembargador Paulo Barrio Nuevo. Nós idealizamos o retorno presencial das nossas atividades, depois de 29 meses que estivemos isolados, afastados do convívio e justamente idealizamos fazê-lo no dia das mães, uma homenagem às nossas magistradas, as nossas servidoras, as nossas trabalhadoras terceirizadas. Todas elas no papel de mães. E também, claro, cada um de nós tem a nossa mãe. E num momento como este, no momento da reflexão, da mensagem, certamente cada um de nós se recordou com carinho da sua mãe. E é esse justamente o objetivo, que nós possamos ser gratos a Deus... E valorizar o presente que é ter uma mãe, que todos nós temos. Regiane Araújo é servidora do TRT e atua na Coordenadoria de Segurança Institucional. A mamãe de dois adolescentes ficou emocionada com a homenagem. A gente vê como o Tribunal proporcionou né? que eles tenham acesso a tanta coisa, né? que eles tenham orgulho da gente né? como mãe trabalhando aqui, fazendo a Justiça do Trabalho. Então, assim, eu fico muito contente, né? Muito feliz de estar aqui hoje. Para homenagear as mães, a banda da PM trouxe desenvoltura, repertório completo e muita alegria durante a apresentação a quem estava presente no evento. Quando chegou o convite lá para o Corpo Musical, nós atendemos de primeira mão. É sempre uma alegria, né? Onde a gente chega, as pessoas é, recepcionam a gente muito bem, sempre com essa alegria. É maravilhoso. A música sempre movimenta e traz alegria mesmo, né? Ah, com certeza. O Corpo Musical faz isso já há 129 anos. Muitas pessoas não sabem, mas depois das redes sociais, que repercutiu mais ainda através dos vídeos, né? É, dos meios de comunicação também, mas é isso aí, estamos muito felizes em fazer esse trabalho e parabéns a todas as mamães nesse dia especial. O evento, em homenagem às mães, ainda contou com a realização de uma feirinha. Quem passou por lá, pôde experimentar guloseimas típicas e conhecer um pouco mais sobre o artesanato da região. A Maria Helena trouxe de tudo um pouco, chaveiros, jogos americanos e até panos de prato. Nesse momento, nesse espaço, as mulheres e as mães também, nós mães, estamos tendo a oportunidade de mostrar nosso talento. Eu acho que para todo, todo lugar tem públicos diferentes, tem trabalhadores, tem artes diferentes. Cada um com seu dom, no seu momento. As mamães ainda puderam participar de um sorteio de brindes. Quem levou a melhor foi a dona Alessi, que veio acompanhar a filha durante a feirinha. É, sim, é um dia muito especial. Eu fico muito feliz de poder estar aqui, depois de um tempo que a gente ficou com essa pandemia restrito, só em casa, com família, sem poder participar de uma coisa tão deliciosa igual está sendo, né? Fiquei muito feliz e a minha filha está tendo essa oportunidade de expor os produtos dela e também eu poder estar aqui com vocês. Ao final do evento, todos ainda puderam participar de um delicioso café da manhã. E fala de amor. E só se secou quando em mim eu sou. Só que a sua graça.